Gente, estou aqui hoje com a Maria Paula, minha conterrânea de Brasília, onde estamos neste momento. Nos conhecemos acho que com uns 15 anos de idade, mais ou menos, né Maria Paula? Amigas de uma vida toda, é, né Lulu? Passamos, é. fizemos... Quando eu ganhei é, de aniversário de 15 anos, não quis fazer festa, quis uma viagem. E ela também, nós fomos as duas numa excursão. <risos> Aqui, a Disney, Nova York, Canadá, e a gente tocando horror Pô, geral. Elas tocando horror, eu medo. também Eu tava no meio, mas morrendo de medo. Ótimas recordações que a gente tem juntas. E depois, como tanta gente na vida, né? A, a, cada uma, a vida levou cada uma para um lugar. Você foi para o Rio de Janeiro, primeiro São Paulo também, né? Primeiro São Paulo, depois Rio. Muita gente não sabe da nova geração, mas a Maria Paula, ela foi uma das primeiras. VJs, VJ's da, MTV da MTV brasileira, que era assim, Isso. o máximo, Isso. né Maria Paula? Foi, foi a sua lugar. entrada na TV, né? Foi, minha estreia aos 18 anos, foi incrível, porque eu estava em São Paulo e de repente eu vi no jornal um tabletinho assim, eh, vamos eh, abrir cargos, todos os cargos, então era pra VJ, para redator, para editor, para todo mundo que quisesse trabalhar na MTV poderia fazer um teste. Aí eu falei, opa, eu quero ser DJ". <risos> Aí fui lá e fiz o teste e felizmente, por uma sorte danada, já fui logo contratada. E dali a carreira deslanchou e de lá fui pra Globo e fiz tantas coisas incríveis. E tô até hoje tendo a sorte de usar a minha imagem de uma forma tão responsável e tão cheia de... Não só de alegria, de diversão, mas também de conteúdo, claro. de reflexão, né? De responsabilidade, de usar de responsabilidade. isso tudo que você ganhou pra, em causas nobres, várias causas que a gente vai, vai falar daqui a pouquinho sobre isso. É, na TV, Caceta e Planeta, eu acho que foi o teu grande, é. grande momento na TV. Você passou Sei pela muito. Band, passou uh, Band e, e Globo, basicamente, isso. né? É, mas é que o Caceta foram 17 anos. É. Foi um... Então, até hoje, as pessoas olham para mim e falam, ah, dona Caceta, gente, já tem anos que que esse negócio acabou e o povo está até hoje. Mas é porque foi muito tempo. Sim. E era numa outra época também em que as pessoas realmente viam TV. Todo mundo via TV. Não existia internet. Não existia nem celular. Ou seja, a, a grande, o grande meio de comunicação era mesmo a TV aberta. Então eu acho que por isso que tem esse peso tão grande na minha vida, na minha carreira e nessa relação que eu tenho com o público. E que foi maravilhoso também porque era um programa incrível, hilário, divertidíssimo. E a gente fazia as pessoas rirem ao mesmo tempo, pensar no que estava acontecendo. tocar de algumas coisas, Exatamente. né? Exatamente. É, Era é. um chacoalhão ali, bem dado. E mais recentemente, lá vai ela bailar na Record, oh, não é uau, verdade? Bailado. Que tal essa experiência? Foi ótimo, maravilhoso. Eu amei. Dançar é bom demais, dançar né? Dançar é bom demais. Agora, foi bom por dois lados. Primeiro porque eu adorei, me diverti dançar e me descobri também ali naquela... naquela Naquele swing. Eu penso em Brasil, né? Pra gente. Desce só citar em Brasil, né, Record? E por outro lado, foi bom também para eu me situar, de que eu não sou uma bailarina! Não nasceu para isso! Nasci sim, ah, e vou continuar seu... fazendo sempre, ah. mas eu não sou uma bailarina. Ah, é claro. E porque o que acontece, Na verdade, o situation que rolou é porque eu cheguei ali achando que eu ia virar bailarina em 15 dias. Mas não é assim, né? O treino, o, o que o corpo precisa ter. É uma coisa que você demora anos, talvez Opa, décadas para conquistar. Então, na verdade, o que eu estou dizendo é claro que eu sou bailarina, todos somos. Para dançar, basta você se soltar e soltar a sua alma. Mas para fazer isso disso uma profissão, aí requer uma dedicação. E assim, eu tô cada vez mais admirando os atletas, os bailarinos, porque é de uma... É de uma dificuldade, é, gente. O negócio é. de dançar. A gente vê ali a pessoa no palco dia, dançando. É São incrível. horas de ensaio todos os dias. Bailarinas sofrem demais. A gente sabe disso, pois né? Pois é. é. Sofrido, é fisicamente Eu quebrei. Eu tive uma fratura na décima costela. Porque você caiu treinando? Não, é esforço repetitivo. O tal do ler. Porque depois de 30 vezes fazendo um movimento e batendo ali no mesmo lugar, elas conseguem. Elas que têm o corpo treinado e tudo. E nesse dance, ainda tinham duas medalhistas de ouro, né? Tinha a Daniela Hipólito, nossa deusa da ginástica, e tinha a Bia. I'm fair. I'm Total fair. Ainda era Total mas maravilhoso. <risos> e a Bia, que é... Nado sincronizado, balé ainda na água. É. Ou seja, o negócio ali, o tava nível estava alto demais. Que bacana, mas uma experiência legal, adorei, né? Que você adorei. tocou fazer Aprendi, e tal. Adorei, adorei, me diverti muito. E você, é, além desse mundo da TV, você, como eu tava comentando, está envolvida em causas muito bacanas, além do cinema, que falaremos Isso. também de Pernas pro Ar, que é um sucesso, mas já já a gente fala disso. Eu quero falar agora mais desse teu lado de responsabilidade social, talvez Isso. a gente possa chamar assim. Você uhum. é embaixadora da Paz, você é embaixadora de Banco de Leite. Como é que você entrou? Você tá muito ligada à causa indígena, eu também. acompanho também nas redes sociais. Uhum. Seu Instagram é qual que é? A Maria Paula. A, Maria, a Maria Paula. A Maria Paula. só vou botar um Isso. A eu, eu acompanho, p... direto tá ligado a essas questões, tal, dos indígenas aqui no Brasil, fora do Brasil, acompanhando. Então, dá uma apanhada é, aí pra gente. Vou até tirar os óculos. Tira. Agora a questão a coisa fica é uma coisa séria. É. É. Exatamente. Opa. Aí é o lado B, que é o lado mais focado da Maria Paula. Que é essa pessoa que. Depois de muitos anos com uma exposição pública gigante, que é o que a gente tinha falado, né, de cacete planeta, de Globo, de MTV, de repente eu entendi que a força da minha imagem era gigante, que eu podia não só tocar o coração das pessoas para trazer mais consciência, mais conteúdo para a vida delas, mas também para fazer uma certa pressão, inclusive social. E foi com isso que a minha carreira foi se transformando e foi vindo para um outro lugar que desembocou aqui em Brasília, onde eu estou agora trabalhando como Embaixadora da Paz. Esse foi um título que eu recebi, recebi que do máximo. governo do Distrito Federal. É um título, na verdade o título não é nada, ah, Embaixadora, mas o que, que eu faço com isso? Eu trabalho para que as pessoas consigam migrar da cultura do medo, da cultura do desespero, da cultura da, da violência, da agressividade, nesse momento que a gente está polarizado politicamente... Onde tudo vira um discurso partidário e as pessoas acabam perdendo a noção é, do discurso. ou não, né? A favor ou contra, tempo não tem todo, meu termo, E acabam né? se agredindo é. mutuamente. Então, se você pensa diferente de mim, você é um idiota que não sabe nada. Não! Uhum, né, gente? Uhum. As pessoas podem ter opiniões diferentes e ainda assim serem respeitosas umas com as outras. E ainda assim apreciar umas as outras. E ainda assim aprender umas aprender com as outras. Aprender, né? é. exato. Então é, o trabalho é basicamente esse, é criando esse espaço de diálogo, esse espaço é um... A gente brinca, a, a sede da Embaixada da Paz é no Jardim Botânico em Brasília. É uma Delícia. sede linda. Eu trabalho muito com o Ministério Público, com a ONU, com né, as agências e com as outras embaixadas que estão aqui em Brasília. Então a gente faz um trabalho maravilhoso e a gente brinca que o que a gente está querendo criar é um ambiente neutro onde é que nem embaixada quando você está numa embaixada num país e acontece alguma coisa você vai para lá ali você está seguro ali né o, o circo pode estar tá pegando fogo em volta mas aquele é um espaço de proteção Sim. então é neutro, isso que a gente né? neutro e é isso que a gente quer criar dentro do Brasil uma embaixada brasileira de proteção para tudo que está acontecendo aqui então a gente criar um ambiente neutro para que as pessoas possam dialogar sem se agredir, então a gente faz muito treinamento de comunicação não violenta, de Olha que bacana. É lindo, de mediação de conflito. Que é isso, criar esse ambiente onde é, uma, um diálogo pacífico seja possível, porque aí as coisas as soluções acontecem, uhum, né, as, pelo menos ou enquanto não se acontecem, pelo menos a harmonia, né, exatamente. não é enquanto não acontece, você está na guerra, está sofrendo, está mal, né, enquanto não acontece a gente está tentando fazer que aconteça, Exato. né. E a base do a gente, assim, se eu tivesse que traduzir para você o que é a embaixada da paz, eu acho que a gente, assim, a base mesmo de todo toda a nossa ideologia e de todo nosso trabalho, a gente trabalha com o simbólico, a gente trabalha com a identificação que a gente tem enquanto ser humano, que pode ou criar uma sociedade pacífica, que é o que estamos querendo, ou continuar nesse círculo vicioso de agressão, de punição e de, de né, apontar o dedo para o outro e botar a responsabilidade Cítica, fora. Demais a excessiva. Crítica. Então o que a gente faz? A gente traz a responsabilidade para si. O que eu posso fazer para melhorar? E, na verdade, o que a gente tem como plataforma de lançamento é tirar o foco do individual e botar o foco no coletivo. Qualquer iniciativa que vise o bem do coletivo acima do bem individual tá na linha de frente da Embaixada da Paz. É isso, é trazer essa consciência para as pessoas que, claro, a gente faz, a gente trabalha, faz a nossa carreira pessoal, tudo certo, não estou pedindo para ninguém é, abandonar, abandonar a vida para se dedicar. É. Mas existe um. Ponto de convergência onde todas as pessoas podem unir sua energia, sua inteligência, sua força de ação para que os objetivos coletivos sejam beneficiados. Uhum. E é isso que a Embaixada da Paz contempla. Que muito bacana, né? E você tá, você veio pra Brasília, então, quer dizer, não não só por isso, mas aqui você acabou desenvolvendo esse trabalho. Exato. E não só, a questão dos indígenas tá ligada a isso também. também. Aí, acabou tá que foi ligado. uma coisa levando a outra, Exatamente. né? Exatamente. Eu vim para fazer um mestrado, eu sou psicóloga. Sim. Vim, vim para fazer um mestrado em desenvolvimento humano e saúde na UNB. Já concluí o mestrado. Oh, uh, maravilha. foi menina, uma loucura. É. Mas, enfim, é, então é isso, assim. Eu sou uma pessoa que acredito. Quanto mais ferramentas eu tiver, quanto mais recurso interno eu tiver, melhor eu vou desempenhar o meu papel na sociedade. Então eu sou aquela que acordo cedo todo dia, estudo pra caramba, leio tudo, faço, sabe assim, faço o dever de casa todo. Não sou em nenhum momento eu fico na preguiça ou na ah não, é problema deles, a culpa é deles. Eu trago tudo pra mim e faço o melhor que eu posso. É claro que eu não salvei o mundo e nem estou querendo isso mas a minha parte pelo menos eu acordo consciência consciência tranquila, dias né é, é é e essa questão da empatia também você falou de pensar no coletivo é. né é. É, então é de se colocar no lugar dos outros também ah para mim é legal mas será que para os outros também é e acho que isso falta muito será que isso é um grande motivo de, desses atritos todos que a gente tem Sem é a falta nenhum. desse exercício de falar pô mas e se eu fosse ele e se eu estivesse na situação dele eu acho que inclusive o momento em que a paz se viabiliza é nesse momento porque as pessoas acham que a minha verdade é mais verdadeira que a sua. Aí pronto, aí danou-se tudo. Então quando você tem a manha de perceber, ok, essa é a minha visão. Mas existe a visão do outro. O que o outro sente é diferente do que eu sinto. E é nesse momento de empatia, de você se colocar no lugar do outro, que o diálogo se torna algo possível. Uhum. E que a paz é uma, uma construção, vamos dizer assim, possível. Porque a paz, o que é a paz? A paz não é nada. É. A paz é algo que a gente todos os dias conquista, Era. constrói. Então é um... É, é, não tem fim. É um trabalho... Como é que está sendo esse trabalho nesse momento que o, que o Brasil está vivendo? Não só o Brasil, eu diria, né? O mundo todo bastante polarizado. É, a questão dos imigrantes, a gente vê que é um drama mundial, né? E aqui no Brasil, agora, a gente também tá com uma linha mais dura tal. É O desafio está maior? O desafio está maior, mas sempre quando a gente tem uma situação muito difícil, desafiadora, por outro lado, existe também um movimento é natural até espontâneo, espontâneo da massa em fazer alguma coisa, né? A pessoa ela tá vendo que tá difícil, aí ela quer fazer alguma coisa, ela quer se colocar disponível para fazer alguma coisa, e eu tenho visto isso muito acontecer. Então, a gente está aproveitando a dureza da realidade para mobilizar as pessoas, para unir as pessoas. E é nesse momento em que a gente consegue até ultrapassar as barreiras ideológicas, partidárias, é, fazer com que a gente consiga criar um projeto de Brasil que seja para além do, né, da, dos, dos segmentos, Segmentado, né, do segmentado, do sectário ali, do que, que é a minha turminha, uhum. conseguir criar algo que possa realmente acolher todo mundo, respeitar todo mundo, e tá muito lindo, agora fácil não tá não. Vamos é, combinar né? que não tá fácil, né? Mas, você falou o negócio de indígenas, né? Nossa! É, você tá, tá muito ligada a isso, Estou muito né? ligada e tô vendo assim, é um genocídio que já vem de 500 anos e que não até hoje não acabou. Então toda semana tem liderança indígena sendo assassinada, até hoje. Então você fala, gente, como assim? É inadmissível. É inadmissível, mas é real. E pior ainda do que o genocídio é o etnocídio, que é você disseminar a cultura, disseminar o legado que eles têm. Isso que, têm... Eu, por exemplo, até uma questão é, que me intrigou bastante e que você pode responder, já que tem esse contato direto com os indígenas, o que o presidente Jair Bolsonaro disse sobre o índio querer a luz elétrica, o índio querer a modernidade, o índio querer viver como nós vivemos. Uhum. Eu tenho a impressão que não é isso. Eu tenho a impressão que ele quer alguns benefícios que vão, obviamente, facilitar muito a vida dele, mas ele quer preservar o modo de vida dele. É... Eu não sei. O que ele quer, eu não sei. Ele que sabe. Mas a gente precisa garantir a ele o direito de fazer essas escolhas. Se ele quiser, pô, é claro que os adolescentes, tem alguns que vão querer ficar online. Jogar. E que, jogar e ter mídia social e ter uma vida. Se ele quiser, ótimo, ele precisa ter acesso a isso. Mas uma coisa é você é, integrar. O, o, a, a, as etnias e as, as populações indígenas numa realidade pós-moderna, que é o que a gente está vivendo, e isso é inevitável, e eu acho que quando o Bolsonaro falou sobre isso, eu acho que era sobre isso que ele estava falando. E por isso que eu, eu, acho, tudo, eu vejo sempre le, legitimidade em todos os discursos. Sim. Até no que o Bolsonaro fala, eu vejo claro. tem Ali também tem boa intenção, claro. ali também tem. Em todos os lugares tem. É, até porque às vezes a pessoa passa uma mensagem que pode ser mal compreendida exato, também, né? E você, você sempre leva, como pacificadora, leva para esse lado. Olha, pode ser que eu tenha entendido mal. É, né? não, e como é que a gente faz para a gente achar um ponto onde a gente concorde aqui? Começa daí, né, Maria Começa Paula? Começa daí. Mas então, o que eu tava dizendo é, por um lado, tem essa opção que cabe a eles, eu não sei se eles querem ou não, alguns querem, outros não, sabe lá. Mas o que a gente precisa garantir é o respeito para que não se destrua o que eles têm de legado histórico. Por exemplo, a cultura indígena ela é tradicionalmente um de linguagem oral. Né? Eles não têm livros, eles não têm uma biblioteca indígena mas a pele das índias, a forma como as pinturas de cada aldeia são feitas, uma usa urucu, outra usa genipapo, um pinta para isso, o outro pinta, tudo isso tem informação. Então, quando a gente começar a entender e respeitar isso, que tudo isso é sabedoria, tudo isso é a sabedoria indígena, porque eles não se pintam só para ficar bonitinhos. Aquilo ali protege eles da picada do mosquito que vai trazer tal doença. Existe toda uma, uma sabedoria, inclusive, principalmente, no uso das ervas, ervas medicinais. medicinais. Então existe toda uma sabedoria é, que precisa ser preservada, que seria uma burrice nossa, urbana, Primeiro, não legitimar e, segundo, destruir. O etnocídio é perigoso, por isso a gente não pode destruir. Gente, são quase 300 etnias, são quase um milhão de índios nesse não, país. São centenas, isolados, milhares de anos. É, alguns que... isolados que nunca viram um ser urbano. Hum. Ou seja, isso precisa ser preservado, isso hum. precisa ser respeitado. E aí, como é que isso vai, se a interface disso com a vida moderna vai acontecer? Vamos ver, vamos hum. cada um fazer vamos o melhor conversar, que puder, né? É. Vamos conversar. Mas não vamos fazer de um jeito que a gente destrua completamente isso. Por exemplo, essa Marcha das Mulheres Indígenas, que aconteceu recentemente, e eu até fiz publiquei um texto na Folha de São Paulo sobre isso, um texto que eu, é, chama, eu vou mandar para você para você ler, tá não tá sei bom. se você viu antes, ontem vi, na Folha. Vi. Não, é, não. Na terceira página ali, naquele, é, na Opinião, sei, do debate bate ali um, um espaço maravilhoso, super privilegiado super. maravilhoso. Onde eu falava é, da, da ocupação que elas fizeram, uma ocupação pacífica, ao SESAI, é a Secretaria é, Especial de Saúde Indígena. O que, que elas estavam ali fazendo? Porque está tendo essa guerra, essa queda de braço de sobre a municipalização da saúde indígena. Tá. E elas diziam não. Por quê? Como é? Aí eu fui lá ouvir o que, que elas estavam dizendo. E fez tanto sentido para mim, porque o que, que elas estavam dizendo? Olha... A gente não quer ser levada para o hospital quando a gente fica doente. A gente não quer que eles tratem a gente com antibiótico. E, principalmente, a gente não quer fazer cesariana. A gente está quer... morrendo quando, quando a gente é, é obrigada a entrar nesse esquema, que não é nosso. Por quê? Porque eles têm uma, uma, uma relação com a natureza e com a floresta que, além da cura... Objetiva das ervas e tudo, existe uma coisa da subjetividade. Eles sonham, Sim. Eles, têm, eles têm. Crenças visões, deles. É. Crenças, é, rituais e, e uma coisa da espiritualidade mesmo, que para eles é, é, é constituinte no, no, na identidade deles. Então é isso que a gente precisa entender e respeitar e pelo menos garantir que seja claro. preservado. Que eles têm o direito de escolher, de exato, novo, né? Exato. Eu quero ser atendido por isso ou não. Eu não quero, eu quero manter, eu quero fazer do meu jeito, né? Que eles tenham esse direito de escolha. É, outro assunto polêmico que envolve você também, eu acho, nessa nesse governo, é a questão da, da Ancine. Uhum. E eu falo isso porque você foi um baita sucesso, está sendo ainda um baita sucesso, é terceiro filme já, né? Uhum. O De Pernas Pro Ar. Pernas pro ar. É, já chegou já o De Pernas Pro Ar 3, ou seja, sucesso. Uhum. E, se eu não me engano, é um filme que teve apoio da, da Ancine também, né? Uhum. Até que ponto isso é, te preocupa? Até que ponto você acha que isso vai influenciar na possibilidade de você, como atriz agora, é, exercer o seu trabalho? Olha, é um momento assustador. Assustador. E agora eu vou falar, eu vou ampliar, né? Na Ancine sim, a questão é super séria se a gente parar de ter incentivo. A produção audiovisual brasileira que estava começando a decolar vai sofrer um baque horroroso e ninguém quer isso. Mas vou ampliar, não só a Ancine, mas todas toda, é, Le Rouenet, toda essa coisa dos musicais gente se a gente parar de botar de investir dinheiro em cultura a gente vai parar de produzir cultura e a gente vai parar de fazer uma das coisas que é o maior talento do brasileiro que é o talento artístico musical é, do humor da alegria que é uma coisa que é nós somos isso o brasileiro esse jeitinho o samba claro, nós somos a artistas alegria, felizes exato, é talentosos, talentosos demais é e, eu, e era um momento que tava, em que isso estava, sabe, ganhando cada vez mais Cinema, espaço, por exemplo, poder, bilheteria, né? Bilheteria, emprego é. e gerando uma indústria. A gente estava virando indústria. É. Na hora que chega nesse momento, pá, pá, pá, pá, para tudo, quebra a máquina, não. Mas o Pelo pessoal, de então, Deus. acho que muita gente pensa assim, mas o quê? Olha lá, um milhão, um milhão e meio, não sei o quê, ganha dinheiro, é artista da Globo, já tem dinheiro, é, é muito dinheiro para se fazer isso, né? Quer dizer, não dá para um artista da Globo, por melhor que ele ganhe, bancar uma coisa como essa. E a gente não tem ainda bilheteria suficiente também para bancar uma produção como essa. É, é essa a realidade? É. Precisa desse incentivo mesmo do governo. Eu acho que é assim, que é, é uma formação. Tem alguém ganhando milhões que... com, com os filmes? É, acho que é essa a pergunta, né? Ah, mas os caras querem dinheiro pra quê? Pra ganhar milhões? Eu acho que quem ganha milhões... é O outro lado é, é, são as distribuidoras, né? Quem no, no final... É, manda na, na bagaça. Manda na bagaça. Mas o que eu acho importante a gente se, se unir pra, pra garantir é o seguinte, a gente precisa ter consciência, primeiro, de que artista não é vagabundo, porque eu acho que está tendo, tá tendo uma confusão aí. Então, é claro que, com, assim como em todos os níveis da sociedade tem gente honesta e tem gente corrupta, eu tenho certeza de que também nas, é, artes. nas artes deva ter um ou outro raros, que não é a maioria, que meteram a mão. Deve ter. Com certeza. Mas a, eu até diria que com, com certeza tem, mas... Mas a grande maioria... É de gente honesta, que trabalha loucamente que, e, que, e que precisa criar, é o que eu estava te falando, de formação. A gente precisa formar a indústria, formar o mercado, formar a plateia. Porque quando, quando que você chega no lugar de ter bilheteria boa? Quando você tem formação de plateia. Então, é um, é um movimento que leva tempo. E é um movimento que envolve muitos setores da sociedade. E que precisa continuar acontecendo. Não pode ser interrompido. Porque o Brasil, na época do cinema novo, estava lá decolando. Aí veio, na época da ditadura, cortou tudo. E aí tá, retrocedemos tudo. E aí demorou de novo para começar. Então, o que, o que eu desejo é que a gente consiga, sabe, manter essa linha ascendente. Essa conquista. Não, essa conquista. E não voltar tudo de novo para depois ir do zero tudo de novo. Porque senão, por exemplo, a formação de plateia é a última. É, é o... Sabe, assim, a cereja do bolo. formação de plateia é o quê? É você ter aquele público que quer ver o cinema nacional, que, que se acostuma com Não isso, é Não só o isso? cinema nacional. É você, por exemplo, cinema. ensinar seu filho que, que ver orquestra é tão bom quanto dançar funk. Entendi. Que, que sabe, é... Ter a cultura, o costume. Ter a cultura, o costume e a compreensão. Então é o garoto ir ao teatro desde criança. Por que, que você vai na Europa e é outro nível... De, de conversa. Por quê? Porque as pessoas têm isso. É, desde criança, eles estão acostumados a frequentar museu, isso. a frequentar teatro, a frequentar orquestra sinfônica, filarmônica. As pessoas sabem. Então, a cultura, a, a arte faz parte do DNA deles, uhum. porque ele já, na barriga eles já estavam tá vendo aquilo. Uhum. Então, quando eu falo de formação de plateia, é sobre isso que eu estou falando. E principalmente de uma coisa crítica da pessoa ir lá ouvir, ver qual é a mensagem que está sendo passada para ela, e concordar ou não. E ter um, um, um, um pensamento crítico. A partir do que ela está vendo, para cada, cada novo espetáculo a Quanto que, ela mais, tiver, né? a que ela tiver acesso, maior seja a bagagem cultural, para que ela possa ver o mundo cada vez de, uma, de um lugar mais amplo, uh -huh, né? uh -huh. com um horizonte mais amplo Sim. e mais estendido. Né? Então, eu acho que é... é ó temos, vem perna, de perna pro ar quatro? Existe algum não, plano, algum não, projeto? Não, não, de não. não, não. Ar, eu não. acho que agora terminou no três mesmo. É mesmo? Isso. E você tem algum projeto, alguma ideia de ou TV, ou cinema, ou teatro? Alguma tô, coisa tô planejada? Tô cheia de ideias, tô cheia de, de coisas... É, cabeça engatada, é, é, cabeça é. Por exemplo, agora nesse momento que eu tô já começando a preparar essa marcha das mulheres indígenas foi a primeira marcha de mulher indígena no planeta, gente. Isso é demais. Então a gente captou muita imagem e agora então eu vou entrar em, em, em um documentário, fazer uma um coisa doc, assim? Ah, que legal. Um que legal. Eu já que tinha legal. feito um documentário sobre mulheres indígenas, parteiras indígenas. Hum, que eu fui pro Acre e fiquei com 120 mulheres de diferentes etnias, Nossa, muitas que não ferem. Isso que já é, já tem um doc? Esse já, já tem, vou te onde esse, esse... Não tá disponível ainda? Tá disponível, tá começando. Internet. Internet Escuta, é é isso. Eu vou te passar é. para você botar Isso, isso mesmo. Vou colocar aqui na descrição pra gente acompanhar, sem dúvida. Pode. Super interessante, Super muito bacana. Interessante. E me diga uma coisa, Brasília, né, pra é. gente encerrar. Brasilienses, candangas. Não somos candangas que eu falo, que a gente quer aqui fala. Candango foi quem ajudou a construir, ralou muito também, né? Nós somos brasileiros com muito orgulho. Que tal a vida na capital federal, que as pessoas conhecem tão pouco, né? É, Maravilhoso. Falam tão mal né, da nossa capital e fala, com essa mas. ideia de que aqui fala, só... Falam mal porque eles acham que Brasília é só aquele, aquele sembrinho O outro lado do, do lago ali, é, é. É. é. Não, Brasília é uma cidade calma, uma cidade segura. Uma cidade onde meus filhos, ou para no meu um caso, casal, um casal, um casal. Né? É. e no meu caso ainda tem a família, então além de ser uma cidade agradável, ainda tem o apoio familiar. Ainda tem primo para todo lado, Seus tio. pais são vivos, são vivos, uhum. estão casados há 58 Nossa, anos, que maravilha. fofos e dão maior apoio. Então, para mim, está sendo maravilhosa a experiência. Para as crianças também, apesar de que eu fico na ponte aérea, então uma vez por semana pelo menos eu vou ou São Paulo ou Rio. Fico lá e cá. Mas isso é legal, ter a base aqui tranquila e quando precisa aqui ir lá você vai. É legal. Você acha que desse Eu esquema acho tá? Ótimo. Legal. Eu acho ótimo. Eu acho que tudo é legal, dependendo do momento, a gente tem mais é que tá disponível para o que a vida tá trazendo. É Eu mais. tô cada vez mais criando estrutura para que a Embaixada da Paz. É, ocupe cada vez mais espaço na minha vida para que chegue um momento em que eu possa me sustentar disso porque por enquanto é uma coisa voluntária certo. que eu faço porque eu acredito porque eu amo mas com certeza isso ainda vai se estruturar de forma a eu poder cada vez mais permanecer em Brasília e usar a minha energia, meu tempo, minha inteligência para isso porque eu, eu, sinto né? eu sinto que é o que mais o país está precisando é de paz nesse momento Opa, é de diálogo, é de, sabe, a pessoa... É esse novo feminismo, essa sororidade de você chegar para outro e falar, olha aqui, eu te apoio. Uhum. Tá difícil para você? Então vem aqui que eu vou, vou te ajudar. Uhum. Uhum. sabe assim ou, ou o oposto também, que é a outra brilhando, ao invés de você ficar com raiva competindo, é você querer ver a outra claro, brilhando, você ir lá, aplaudir, aplaudir, prestigiar e estar tá junto. Então eu acho que esse, esse é o espaço em que eu quero estar tá atuando. É. E cada vez mais a Embaixada da Paz me dá me dá palco pra brilhar é, nisso. E sim. acho que é isso que faz a gente ficar bem, a gente ficar feliz, né? A felicidade dos outros também pode ser a nossa felicidade, sim. né? Depende de como a gente enxerga isso. Muito obrigada, ah, minha obrigada, querida. Minha. Adorei, adorei. Obrigada, eu também. Espero que a gente se encontre mais vezes, então, isso. na nossa capital e vocês também. Venham aqui visitar a Brasília. Um beijo, viu? Obrigada, querida. Tudo de bom.